Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o segundo vídeo da nossa série Criando um Jogo de Moda. Que ainda não tem nome, porque se tivesse, seria o nome da série. <risos> Antes de qualquer coisa, sim, eu estou falando em português e meu primeiro vídeo foi falando em inglês. O que está acontecendo? Você agora vai legendar os vídeos em inglês? Não. Agora o que eu vou fazer? Você pode notar que tem dois vídeos... Com o mesmo título, só que um tá em inglês, ou tá em português aqui no canal. Eu gravei dois vídeos? Não, não sou louca de editar dois vídeos, muito trabalho, sabe? O que tá acontecendo? Esse vídeo tá em português? Beleza, vídeo em português. O vídeo que tá com título em inglês, você iniciar é esse mesmo vídeo, mas o áudio tá em inglês. É um vídeo dublado em inglês. o resto do mundo poder assistir, né, gente? É... Só pra avisar que talvez você clique no outro vídeo e fique tipo... Nossa, mas por que você tá fazendo vídeo em inglês? Calma. Tá? Se você vê alguém fazendo isso, avisa essa pessoa que tem um vídeo em português que é o áudio original, assim por dizer, e o inglês é o dublado. Então assim, todo mundo fica feliz desse jeito. Nós tivemos uma mudança na equipe, não na equipe, mas no sistema e in... na produção, no... esqueci a palavra. Mas a gente teve uma mudança que foi o seguinte, a gente não tinha saúde de cabeça no projeto. Pra todo mundo se animar mais, pra todo mundo se comprometer mais, a gente mudou o nosso sistema e a gente vai ter uma reunião por semana. O que a gente era uma reunião mensal, virou semanal. Talvez a gente produza bem mais, talvez corra mais rápido o projeto. Ou talvez não, a gente fez isso mais porque tinha reunião... Aquela semana tinha bastante coisa sendo feita, depois corria na última semana pra fazer o vídeo. Que foi o que aconteceu duas vezes, né? E assim a gente pelo menos conversa mais. Então talvez até tenha mais vídeos, eu não prometo nada, tá gente? É só, tipo, só tô falando assim... Porque agora a gente vai ter mais reuniões... Se tiver muita coisa, que eu achar que fique muita coisa para um vídeo só... Eu divido em dois e eu faço um no meio. A próxima coisa é que agora a gente tem um e-mail. A gente tem um e-mail só do jogo. E como a gente não tem nome para ele ainda... O endereço de e-mail é bestfashiongame@gmail.com Tá aqui, eu vou deixar aqui na descrição também. Pra que serve esse e-mail? Além de ser a nossa organização, né? Drive e compartilhamento de documentos... A gente vai usar esse e-mail para vocês, gente. Vocês podem mandar sugestões pra gente Vocês podem mandar suas dúvidas Porque nas reuniões que a gente tem A gente tem um brainstorm Que é quando você senta e fala um monte de ideia muito grande No nosso canal do Discord Como eu já expliquei pra vocês que a gente usa o Discord Tem assim um milhão de coisas lá Que a gente quer fazer Então realmente fica difícil pegar e jogar um monte de ideias aqui pra vocês Até porque a gente não sabe se elas vão realmente acontecer Não tem nenhum protótipo delas Então se você tá com muita, muita, muita dúvida Se você acha que vai faltar alguma coisa no no jogo, ou você você tem uma dúvida, tipo, meu Deus, será que eles vão colocar isso? E essa ideia, eles não falaram sobre isso essa semana. Manda um e-mail que a gente vai te responder. Provavelmente eu vou te responder, mas eu vou conversar com a equipe antes de responder. E sugestão também, muito legal vocês mandarem sugestão lá, porque às vezes aqui no YouTube fica um textão e a gente, tipo, não aprofunda isso. Então, qualquer coisinha vocês podem mandar no e-mail, assim como comentar aqui também. No último vídeo eu falei que talvez o formulário de testers para o nosso jogo saia esse vídeo, no caso não, gente, não vai sair esse vídeo, porque o que a gente tem até agora, como eu falei, nossa produção foi lenta no último mês, é um protótipo, ele não é jogável, eu vou mostrar ele pra vocês, mas não é o jogo ainda, não foi programado, não tá lá, então a gente não tá necessitando de pessoas pra testar o nosso jogo ainda. Quando precisar, nem que eu lance um mini vídeo no meio do mês, eu vou avisar vocês, gente, eu vou avisar vocês. Agora, finalmente... O que a gente já fez, né? O que eu vou mostrar pra vocês agora, gente, o que que é? É um protótipo, é um protótipo. O que isso significa? que não é o jogo, é a ideia que a gente tem pro jogo. É, a gente normalmente faz um protótipo pra depois passar pro definitivo, porque imagina ficar fazendo um milhão de versões no definitivo, isso dá muito trabalho. Então, esse aqui é o nosso protótipo de tela inicial. Quem cuida da parte de interface, de experiência do usuário, é o Lucas Schermack. Eu vou deixar o nome das pessoas aqui embaixo, o que elas fazem, caso você queira mandar um e-mail especificado. Esse é o nosso protótipo de tela inicial. Sim, gente, bem parecido com o com o COVID, né? A gente a gente ainda não faz a mínima ideia do que fazer Sendo bem sincera, já falei eu Vou ser sincera aqui nessa, nessa série não vou mentir não Mas a gente tá perdido na questão de interface A gente precisou Mas assim, quando a gente não sabe o que a gente faz A gente copia a gente copia pra depois mudar. Então, se você tem alguma ideia pra uma interface, no caso, né? O que você enxerga pro fundinho, essas coisas, manda o no nosso e-mail ou comenta aqui embaixo. Então, vamos lá. Olha o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui? Tem uns bugzinhos ainda, gente, mas é porque é um protótipo, como eu falei. Então, assim, tudo tá em preto e branco ainda, porque as cores não foram definidas. Olha só. Então, a gente já tem como vestir a doll de uma forma funcional. Ela tem um efeitinho quando tira e põe a roupa. O que vocês acharam desse efeitinho? A gente já Preocupado com isso, porque no Covid não tem nada, né? Você só clica e pá, aparece uma roupa lá. Só que a gente não sabe se isso é legal, porque ela literalmente só aparece lá. Então a gente fez, escolheu esse feitinho aqui. Eu gostei, gente, eu, não achei, eu achei ele rápido, não achei cansativo. Ó, se você tira e põe, tira e põe, tira e põe, você consegue tirar e põe. E pôr tranquilamente Sinceramente eu gostei Mas eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham que é legal ter esse efeito? Vocês acham que querem só que a roupa apareça na boneca? Aí a gente tem o cabelo aqui Que no caso não tá mostrando as cores ainda, né? Como eu falei Aqui a gente tem o colar, o brinco Que tá só de um lado por causa que o cabelo tá no outro No pé a gente tem a meia E o sapato esse é o nosso protótipo, gente. É isso que tem até agora do jogo. Bom, esse vídeo é realmente mais um diário e um quadro de avisos. Pra falar o que a gente já fez. Pra mostrar nosso protótipo. Como eu disse, o processo foi lento esse mês. E também pra mostrar pra vocês, gente, que as coisas são devagar. Elas não acontecem assim... Tá, numa semana eu não tenho nada. Na outra eu tenho o jogo inteiro pronto. Não, tem todo um processo. Tanto criativo, como artístico. Tudo. Tudo. É muita coisa envolvendo. Então... A gente também tem vida. Só pra deixar claro, assim, que... As coisas não vão andar tão rápido. Eu falei isso no primeiro vídeo. Eu vou falar em todos os vídeos. Porque muita gente não sabe qual é o processo de um jogo. E eu acho super legal trazer isso pra vocês. Realmente, gente. O primeiro processo é você ter a ideia. Só que tem que estruturar muito bem essa ideia. E como a gente tá em bastante gente. Eu tô estruturando a ideia. E tem as pessoas que já estão fazendo o protótipo. Que é a segunda parte. Que é a prototipagem. O que a gente vai fazer esse próximo mês? Bom, a gente pretende trabalhar no jogo. Eu não vou falar tudo. Porque eu acho que vai perder um pouco quando a gente chegar no próximo vídeo às vezes a gente também não fez então talvez falar Ah esse mês de fazer tal coisa e quando chega no outro mês a gente não fez é um ruim então é melhor eu não falar nada e vocês se surpreenderem no próximo mês eu posso falar o que eu vou fazer que é trabalhar no GDD no Game Design Document que é um documento que você põe todo o seu jogo lá ele é útil para todas as toda a sua equipe assim que ele estiver pronto eu abro para vocês visualizarem assim vocês vão ver quais são as ideias que a gente tem para o jogo estruturadas vocês vão ver praticamente o jogo inteiro em formato texto Isso é o que eu vou fazer Não prometo também que eu vou terminar Porque o é um documento que você nunca para de alterar Você sempre vai mexer nele de acordo com o andamento do seu jogo e foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer sugestão, só mandar no e-mail que eu coloquei aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Comentem, gente. É muito importante pra gente os feedbacks. Lembrando que a versão, como eu mostrei pra vocês, não é definitiva. Vai ficar bem diferente na versão original, assim por dizer, na versão programada. Pode não ter nada a ver. Esse é realmente um protótipo. Tchau!